O frigorífico JBS foi condenado a pagar indenizações por danos morais a sete empregados demitidos logo após ajuizarem ações na Justiça do Trabalho. Eles exerciam suas funções na unidade de colíder, a 651 quilômetros de Cuiabá, quando foram surpreendidos com o anúncio da dispensa sem justa causa após procurarem seus direitos durante a vigência do contrato de trabalho. Mesmo assim, a empresa se defendeu alegando que a decisão teria sido tomada por inobservância dos trabalhos em normas internas, redução do quadro funcional e novas oportunidades. As provas apresentadas e as testemunhas ouvidas comprovaram exatamente o contrário e o juiz da vara do trabalho de colíder, Mauro Vaz Curvo, concluiu que a dispensa neste caso foi uma forma de retaliação após eles procurarem a justiça. O frigorífico foi condenado a pagar R$ 10 mil reais de indenização a cada um dos trabalhadores prejudicados. Cabe recurso da decisão. Pelo menos 500 audiências estão previstas para serem realizadas durante o um mutirão de conciliação promovido pela Justiça do Trabalho entre 6 de novembro e 15 de dezembro. A ação é uma iniciativa da Coordenadoria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, a CAESC, e tem como objetivo acelerar a conclusão dos processos de forma benéfica para todas as partes. A iniciativa visa ainda encerrar o maior número possível de processos antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, que passa a valer no dia 11 de novembro e pode ter como uma das consequências o aumento de custas processuais. Trabalhadores ou empresas com processos em trâmite podem solicitar agendamento de audiência de conciliação entrando em contato com a Vara do Trabalho. Também é possível falar direto com a Kesc pelo e-mail caesc.trt23.jus.br O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso instalou a versão 1.16.0 do processo judicial eletrônico, o PJE. A versão adequa o PJE à nova sistemática de contagem dos prazos, trazida pela Lei da Reforma Trabalhista, já em vigor. O Comitê Gestor Regional do PJE decidiu pela implantação ao entender que o adiamento traria prejuízos às partes e advogados. O núcleo de suporte aos usuários do PJE está à disposição para eventuais problemas técnicos ocorridos com a migração. O contrato pode ser feito pelo telefone 3648-4040 entre 7h30 da manhã e às 2h30 da tarde em dias úteis.